canal de atração de pacientes que tem custo baixo e exatamente no lugar onde o seu público está sem investir muito são palestras tá? palestras em empresas ou escolas então se o seu público alvo estiver nas escolas procure as escolas algumas vão dizer não para você não, não pode vir aqui não fazer palestra tudo bem vai para outra tenha uma proposta por escrito para a escola, quais são os benefícios da sua palestra para eles o que é que eles vão poder divulgar para os pais o que é que foi eh, o que é que vai ser dito para as crianças para os adolescentes né? então quem é odontopediatra ou faz odontopediatria quer divulgar a odontopediatria e eh, a ortopedia facial também e até a ortodontia é muito interessante entrar nas escolas agora sem dar gratuidade de nada porque isso pode te complicar né repito nada de bônus ah é, quem for no meu consultório aí manda lá para os pais vai ganhar uma aplicação de flúor eu já vi isso tá quem for no meu consultório não vai pagar consulta e for da escola X né não vai pagar né a consulta é grátis então não dê gratuidades né se você gerar valor você não precisa dar nada de graça. E gerar valor é o quê? É levar um benefício importante para aquelas pessoas. Então, se você for fazer uma palestra numa escola, quem é o seu potencial paciente, o seu potencial cliente? O paciente são as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes. Quem são os potenciais clientes? É a mãe. Eu não digo nem o pai, porque é a mãe que escolhe. Dentista e médico é a mãe. Então, é a mãe. O que é que você vai falar com essa mãe? Qual é o material que você vai encaminhar no caderninho da criança para a mãe que gere valor para ela? Que ela fique agradecida a você, que você prestou um benefício para o filho dela. Aí você começa a entender uh, como se comunicar com as pessoas. Se simplesmente for um folderzinho ali de propaganda, só tem os seus contatos, consulta grátis, 20% de desconto no clareamento, é, na manutenção de aparelho, coisa assim, a pessoa, aquela mãe vai amassar aquilo e jogar fora. E, e a gente daí agride o código de ética realmente. Agora, se você entra ali no sentido de gerar valor, aí é diferente. A mesma coisa acontece com palestras e em empresas, tá? Você pode sim. Conseguir entrar numa empresa ou pequena, média, grande, não importa o tamanho. Mas você começar a divulgar o que você faz. Né, em palestras e em empresas. E aí eu recomendo o quê? Que você fale... É, que assunto, Carla, eu vou falar numa palestra? Depende do que você faz no consultório. Traga sempre a pessoa a ter consciência do que você faz no seu consultório. Por exemplo, se você é um ortodontista, se você for numa, palestra, numa empresa fazer uma palestra e falar sobre prevenção de cárie dentária e ensinar a técnica de escovação e tudo mais, é, isso é um benefício para os funcionários? É um benefício para os funcionários. Mas será que eles vão entender com aquela palestra que você é um ortodontista? Né? Então, qual seria um assunto interessante para aquelas pessoas e que poderia trazer a consciência e que com certeza traria consciência nelas de que você é um ortodontista. Problemas que a ortodontia resolve, por exemplo, problemas de dores, né? dor na articulação, na ATM muita gente tem, é, dores de cabeça. Né? Por que que é importante ter todos os dentes na boca e bem encaixados, por exemplo. Né? E o que é que a ortodontia pode fazer? E aí no final você até apresentar alguns tipos de aparelho que provavelmente aquelas pessoas desconhecem. Tá? Então, quando a gente vai se comunicar, você precisa se comunicar, isso em qualquer lugar, tá? Eu tô falando numa palestra, mas isso funciona para as redes sociais também. Aquilo que você publica precisa ter a ver, precisa, precisa trazer a consciência das pessoas para aquilo que você faz.